A cada dia que eu pegava a bike para ir na rua, parecia que eu ia morrer. Então, você tem que disputar os espaços com os carros, com as motos. Então, eu prefiro é, ficar ao lado dos carros, na esquerda, na Dolphinheira, do que ter, ficar perto dos ônibus. Eu acho que os motoristas de ônibus, não respeitam muito os ciclistas, não. Os governantes não fazem nada pela segurança dos ciclistas e a gente fica aí, a Deus dará. Isso. Não é normal.